Que semana, hein, pessoal? O índice Bovespa bateu novos recordes históricos, acumulando uma alta semanal de 2,5%. Já o dólar voltou para o patamar dos 4 reais e os juros futuros estão nos menores níveis da história. Tudo isso graças à aprovação da reforma da previdência e pela expectativa de novas reformas que estão por vir e que devem começar a ser discutidas já nas próximas semanas. E semana que vem promete ainda mais emoção com a possibilidade de novos cortes na selic que deve ir para 5% ao ano e cortes também nos juros norte-americanos que podem cair 0,25 ponto percentual. Além disso, teremos também novos episódios sobre disputa comercial entre Estados Unidos e China, que parecem estar próximos de finalizarem a primeira fase do acordo. Sem contar que neste domingo teremos eleições presidenciais na Argentina, que podem mexer bastante com o humor, especialmente no Brasil.